Você não vai fazer nada. Boa. Ah, não! Podia ter acertado à direita. Eia, putz! Eia, o que, meu? <laughs> Round two, fight! Oh, fuck. Oh, putz! Oh, putz! Oh, putz! Oh, putz! Espera... E agora será é que vai dar vou? também? Eu espero que sim. Quer dizer, Opa. eu espero que não. Foi <risos> <risos> <risos> Adeus Research and Development. Pode ser que o do Miguel Morra também. Yes, I did. Yes. sei assim como é que me matava? É uma forma... Ah, tu magic chegar. Roller Pensei que não... Que não ah, da minha BOTA DEFUGUE TÁ EM ASSILABA! Puto... que. Eu parei! Eu parei ao lado <risos> dele, troll. eu parei ao lado dele, faço right click, tu a olhar para a outra ponta do ecrã, que é para aí a meio metro de distância, estás a ver. E quando olho, tu ao pé da água, tipo... É direto. Ai, ai! Vai correr mala para mim, putz! Oh no! O que é que Acho que não. Ai! Não! Não! Vai te empurrar! Yes. <gasps> Eeeh... Não! <laughs> so long gay boy! <laughs> A few moments later... Ou pode ser que este ai, é bom. Ai, esse, calhar. Meu tá... esse... Deus! Ah! O que é? Ah! Parece... Parece que ele pôs uma banana? Ai. <risos> Agora quero, quero fazer qualquer coisa a tempo de não foder todo. Carrega é, no delete duas vezes para apagar essa carga. Olha a, é, a, a volta a ser empurrado. vocês é é viram aquilo que aconteceu? Foi muito bom. Olha assim, empurrado para a água. Vamos lá ver o que é que é assim. <risos> oh <fuck. risos> Não, não lhe não bateu nele. Pronto, fudeu. <risos> não sei para onde é que quer ir. Ixi, se calhar não era para aqui que eu queria ah, ir. Mas que logo a bater ele consegue fazer. Olha, ah, por salto. acaso não sei se faço o salto. Desfaz-te. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yeah, yeah. The <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I didn't. I didn't know. I know. This <gonna> <laughs> <What? laughs> Ah puto! Eu! Opa! Ai ah, tu estás muito perto, Ah, já... Ah, tu vais cair para dentro! Não. claro lá! Idiota! Ah, não consegui passar para lá! Idiota! <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Idiota! Ah! <risos> é. <risos> well, quem se fodeu fui eu. Que se foda. Como é que é possível Como é que é man? Yeah, man, vem, te com mais força. O que é que eu acho que eu te digo. Se tipo, tem um ponto em Water Magic, tem acesso aos é skills nível 1 de Water Magic. O que Já O que é? Já sabes que carrega no espaço tudo. <risos> não, ela vai estar toda ali. Ela, ela, com certeza que vai estar toda ali. Não, não vai. A <risos> é sério, Pedro, como é que ela voltou para trás? Que <risos> <bem>. <risos> Deus Miguel, mas havia algum produto que eu não ia morrer aqui. Ah, fó. Era o Tiago matou-se, não há problema. Ai, Tiago está <risos> Ai, o Tiago está vivo. <risos> Isso não vai funcionar. <risos> claro. Ai, ai, ai, ai. <risos> claro. Está <risos> morto, galera. I thought I Okay. <laughs> a few moments later. Okay, bora lá, You can't do it. Wow, this is a total. Ai... isto não vai correr bem, pede. Ah, Ai... Ai! Ai! Que Ah! Ai! Ai! Ai! Ai, Ai. Oh Jesus! Eu andei pensava que era o secretário, a menace, fote. <risos> Ia, foto fote, Tiago Preciso correr bem. Não. Opa, por amor Isso... de... Como é que é possível? <risos> Esquece. <risos> Esquece o que eu estava a dizer, Tiago Está tudo ué? bem. Ué, ué, ué. Estou vem o que é que estás a fazer, Tiago! Pô, é tipo é um tipo de assim! Acho que foi mais short do que a. Ai! Oh, fuck! Fuck! short. Um só... Ok! Ai, ele vai se matar! Ai, ele vai se matar! <risos> oh, <vá>. só, Tiago! <risos> o que é? <risos> É, yeah. eu também estava a pensar nisso. Eu estava a pensar com uma granada. Eu acho que não consegues. Okay. Vais me matar no um topo. Oh, que pro! Como, putz? <risos> salta, salta. Ai. What? <risos> ok. Consegui, consegui, tá tudo okay. bem põe cavalo, empurro a o loot e acerto meu do Dwarf, não meter. Pô, te a cá. para o boa. Ia direitinho, se assim. foda <risos> É sim, tu, tu... matar Ai... Ai... adeus... Underling! <risos> ai não, ai. meu lagro! Não... não, me eu... -me. não. não. Devia dizer que estava triste por estar... ...diado uh, yeah. por bonecos de... Do... E agora eu já não estou a pensar... Pode matar... Eu só tenho cheio... aí. <risos> <risos> Oh, well. foda-se! <risos> e foi ele, né? Ah! Oh, Puts, isto oh. é bem genial! Ah! E o isto foi 200 IQ play, are you joking? Acho que agora ganhas de vida, mesmo? Eu espero que sim! Yeah. Já sabia que não ia sobreviver! Sim, Tava sim, mas ele conseguiu dar a volta a isso e. E é aí, eu tenho que acabar de isso tudo Isso foi disse... boed bem jogado. Tipo, pronto, não ganhaste o jogo, mas isso, isso foi boed bem jogado. Eu nunca me lembraria de fazer essa merda. Concordo. Gui, gui. Jesus. A Dragon Ball empurra dois. Sim. Hum, acho, acho que sim. Okay. Meu! Oh! <risos> <risos>